Olá pessoal, nessa aula a gente vai aprender como indicar a pasta onde estão os nossos arquivos de interesse. ok? É, então, eu vou ensinar duas formas de resolver esse problema. Na verdade, três formas. É, nós podemos simplesmente é, copiar o endereço da pasta onde estão as nossas fotos, né, os nossos arquivos de dados e vir aqui escrever 7wd... Abre aspas, cola aqui o endereço, né? vou inverter as barras de direção, todas as barras têm que estar virada à direita, e depois dá um CTRL ENTER. Antes de eu dar o CTRL ENTER, imagina que aqui, observe né? que aqui não está mostrando nenhum endereço, e a partir do momento que eu dou o CTRL ENTER, ele já está demonstrando aqui qual que é o endereço da pasta, né? E por que, que isso é importante? Isso é muito importante porque na hora que a gente for abrir a imagem, é, por exemplo, vou ativar aqui só para a gente ver o pacote. AspImage. Enter. Aí na hora que eu for abrir a imagem, vou image abre aspas. Então, eu aperto o tab, a gente já vai conseguir aqui acessar os dois arquivos que estão tá dentro dessa pasta. Né? Então, o objetivo dessa função é indicar que esta pasta aqui é a pasta dentro da qual nós temos nossos arquivos de dados. De forma né, que a partir do momento que a gente indicou, é só apertar o tab que a gente consegue selecionar qual imagem que a gente quer analisar. Então, essa daqui é uma determinada né, uma possibilidade. É, outra possibilidade para a gente indicar a pasta de trabalho é vendo aqui em, é, em Sessão, aí tem aqui ó, Setar, indicar o diretório da pasta, escolher o diretório. Então eu posso vir aqui né, e simplesmente procurar essa pasta, né, essa, a pasta que em questão pasta chamada Exemplo e vem abrir. Ela aparece aí vai aparecer aqui o 7 também. Outra opção é apertar CTRL FIFT de H. Né? Resolve o problema da mesma forma. Vocês procuram na pasta é, dentro do computador de vocês. Né? Qual que é a pasta que contém os arquivos que vocês querem estudar. É, observe que quando a gente abre essa pasta. Essa pasta chamada exemplo. Embora ela tenha imagens, tenha arquivos. É que ela parece vazia. Né? A única coisa que a gente precisa é só indicar a pasta de trabalho. Então vou ver quem é. Open, podem ver que apareceu aqui o 7 wd Então essa é uma forma. A outra forma, pessoal, é a gente simplesmente salvar esse arquivo, né? salvar esse script dentro da pasta de interesse. Vou chamar aqui, por exemplo, de rotina r, salvar. eu posso utilizar uma função do próprio esp-image chamada 7 wd Script. Então essa função setwd(script) script, não precisa colocar nada aqui dentro Ela vai considerar como pasta de trabalho Aquela pasta onde esse arquivo que a gente acabou de salvar está Então ela indica essa pasta como sendo a nossa pasta de trabalho A gente viu aqui diferentes formas de indicar qual que é a pasta de trabalho Isso é muito importante Porque vai facilitar é, com que nós consigamos, então, indicar qual imagem que a gente quer abrir, só né? Só pra gente ver aqui, plot igual a true, aí já vai abrir aqui essa imagem, né? Se eu quiser pegar uma outra imagem, é só eu apertar o tab e escolher a outra imagem que a gente quer verificar, né? E, consequentemente, a gente vai conseguir é, abrir e verificar essa outra imagem, tudo bem? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.